Eu, eu, eu, eu, eu saí do Brasil para vir para Portugal com a agenda feita e a agenda para visitar um outro país não é feita na semana é feita com antecedência portanto eu sempre soube que eu vim a Portugal que eu ia ter essa, essa reunião que eu estou tendo aqui, que eu ia conversar com o primeiro-ministro, que eu ia ao Porto fazer reunião com o empresário, que ia entregar o prêmio ao Chico, Buar ao Chico Buarque e que ia na segunda-feira ao Congresso Nacional. Eu sempre soube disso. Eu tenho uma agenda feita pelos companheiros que me convidaram e elas eu vou cumprir. Não lamenta não estar presente nessa cerimónia? Ora, eu não sei, eu eu, veio, eu fui convidado para participar da comemoração da Revolução dos Cravos. E é com muita alegria que eu vou participar. É com muita alegria. Seja de manhã à tarde, só espero que não seja à noite. No entanto, eu posso participar tranquilamente. Embora tivesse sido marcada a data, arrancando o dia 22, porque era simbolicamente o um momento em que houve o primeiro encontro entre portugueses e Brasil, e depois brasileiros, que já existiam no Brasil, quando Portugal, os portugueses lá chegaram, o que é facto é que coincide, por uma diferença de três dias, com o 25 de abril. E é fácil de entender qual é a ligação óbvia, é que o Brasil foi o primeiro exemplo de independência, de descolonização em relação ao Portugal e o 25 de Abril foi um momento posterior, muito posterior, 200 anos posterior de um processo de descolonização de que nasceram outros estados de língua oficial portuguesa. E portanto há uma óbvia ligação entre o que determinou o 25 de Abril e que foi largamente o processo descolonizador, e essa descolonização antecipada, 200 anos antecipada, que deu origem ao Colosso, à potência que é o Brasil.